Oi pessoal, hoje eu tô aqui de novo com meu pai, pra ele dar sorte no Subway Surfers. É isso aí, vamos lá, estamos aqui novamente. Vamos começar? Mano? Let's start. Tá só começando, então tá frio, vamos ver até onde a gente vai. Quer dizer, eu é que não. É, não e eu esqueci vai. de falar, mas a gente tá no mapa São Francisco. São Francisco. Ah, bate, Morri. É, a primeira é sempre assim, né? Baúzinho, deixar mais um. Só porque eu não sou. Uhul. Assim no meio, ó. Já é um avancito. isso Cuidado com o trem. Bati o joelho, mas passei. Oh! Com a mão! Ah. Eu peguei, mas foi com a mão. Foi com uma. Tá. Difícil pra mim fazer com a mão só. Assim. É, com a mão só é difícil, porque aí você tem que, tem que ter muita agilidade. Tome! Um. Consegui suprir, mas eu ia tomar dano. Ai, Ai meu pé! Ai, meu pé! Vai lá, policial! Aí? Isso? Isso não. Se eu vai ali já dá errado. Abaixo falou que foi muito fraco. Às vezes acontece. Assim, ó. É, Às vezes acontece. As pessoas erram justamente quem sabe, né? Erra é justamente porque às vezes o teclado, às vezes o dedo passa direto, às vezes o cérebro dá um nó. bibi velocidade de bibi bibi fala. Você vai na velocidade da luz. Você vira o flash multiplicado por 10. Que dá igual a velocidade da luz. pa pa pa pa pa pa pa então não eu tô conseguindo falar isso eu tô só fazendo burro o <risos> oh, dedo não, dedão não tem nada a ver com isso não não, o dedão apertou meu dedão apertou. O dedão... Não, ele. ele andou sozinho. Pra ele tem eu... cérebro, é? Sim. Ele disse assim, eu vou bater ali pra ele não conseguir. Sim, ele tem. Tá vendo que vai esquentando os primeiros. Falta nem um minuto, depois vai esquentando. Ai, meu pé. I'm okay. Olha ali em cima. Tô vendo. Olha ali. Já tá. vi. Uh! uh! <risos> Foi dois minutos, eu acho. eu acho. Eu acho também. Agora. Antes tava meu teclado vermelho. Agora tá azul. lembra naquele vídeo de, com meu primo? É cor do sucesso. Cor do sucesso. azul é a cor do sucesso. Vai dar sucesso. Batei o a... de novo. Lá. Eu fui na pontinha, viu? Uhum. Não tem youtuber que não percebe que o poste em cima é branco e não encosta porque a gente tá fazendo desafio que não pode encostar no vermelho. Mas o poste em cima é... Branco, você percebeu que ele é branco? Sim. Olha, branco. Verdade. Não é vermelho. Então você não vai tocar no vermelho. Exatamente. Não se toca na frente, se toca em cima. Se você tocar na frente, você não vai fazer desafio, porque você não vai fazer burla. Não, não é vermelho? Hum, gostei, hum. Tô mais em cima eu falo que é vermelho mas é vermelho e branco então não é vermelho é vermelho e branco significa que é rosa não é vermelho é rosa Eu uhum. consegui fazer uma, mas a outra não fiz não Peraí, papiggy. Beleza. Pee Parece que a gente tá escarrando. É verdade. George. Sou o George, você, você gosta de perigos? Não. Seu pa pa pa pa pa pa pa pá, pá, pá, pá Pá, pá, pá, pá, pá eu vou embora pra minha casa Ah, mas já tô na minha casa Adora, hum? Não, eu vou embora pra minha casa Mas eu já tô na minha casa Adora. Mas a minha casa é... É minha casa eu já é minha casa Não nossa, cara. Ou... Viu? Não é. É minha casa. Não é. Nossa, casa. Oh. <risos> Vou pegar o mais do fazer aqui. F no jate. F no jate. Jate. Não, mas não é chat nem jate é jas just... bem eu tive muita sorte de não vir dois trens ali para cair eu tinha que estar em cima do trem toda hora e eu não consigo ficar fazendo plam plam plam plam plam entendeu céu plam plam plam plam plam plam plam não vou arriscar, que vai que eu perco ali eu fiquei um centímetro eu vou dar menos de um centímetro Porque minha régua tem um centímetro, né? Eu já sei quanto é um centímetro Fiquei um milímetro e, Tipo, quando eu ia pegar Eu... eu... eu o pegar não Mal... Ai, bati Ai não, pega Ah não, valeu. Oh, o jogou também, não deixa a gente ganhar a culpa é do jogo, que não tá ajudando. Ô, jogo, deixa o mapa sem nada, porque aí eu consigo passar é tudo. Exato. Essa deixa é deixar sem moedas, sem o.. Tira ônibus. as moedas. Tira os ônibus. E os trens. tira os trens. Ônibus. <risos> tem um jogo que é... é Ajuda. Co... Não, não tem um jogo que é a culpa de Sobertof, que é Metroland. Ah, ele me dá um susto. Ah. はい <laughs> Oh! Tu viu que eu fiquei um sentimento da mão? Eu, eu até deslizei pro lado na hora. Parecia que eu tava de snowboard de virando. O skate. Esse jogo em vez de não ser.. Por que esse jogo é subsurface? Pode ser skate surface? Boa pergunta. Pode ser, poderia ser skate surf. É mais fácil ser skate surfers, você esquecer. Porque do nada nesse jogo você pega. Ah. Não, não, não, não, não, até nunca mais. É 5 Só... mil. Não, não foi 5 mil, não, foi menos. Foi um pouquinho menos. Foi muito menos, foi 4.800. Eita. Que desisto. <risos> até <risos> nunca mais eu vou excluir meu canal. <risos> Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem com os amigos, comentem. Se querem mais, no coin. Até o próximo vídeo e falou! Falou!